Olá, tudo bem? Sejam aí bem-vindos a este vídeo. A razão de eu estar aqui gravando esse vídeo é para poder estar falando sobre este produtinho aqui, ó, Super Slim X. Por que, que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro é para poder estar ajudando as pessoas que estão aí, né, procurando algo para auxiliar ela na perca de peso, a emagrecer. E eu conheci, fiquei sabendo sobre este produto aqui em vídeo também aqui no YouTube. E eu adquiri ele e eu vi ali no vídeo muitas pessoas com dúvida se esse produto ele funciona, se, é, se comprar demora para entregar. Então pessoal, foi rapidinho para eles me entregarem, não demorou muito. Foi questão de 7 dias úteis, eu já recebi o Super Slim X. O site é seguro, eu vi umas pessoas perguntando se era seguro comprar no site. É seguro, tá aqui, ó chegou para mim. Eu adquiri três potes, como vocês podem estar vendo aqui, ó. E veio aqui tudo tranquilo. Eles também enviam a nota fiscal. Deixa eu pegar aqui na caixa. Eles enviaram nessa caixa aqui. Também eles fornecem, ó. Tem a nota fiscal do produto, tudo certinho. Com o nome do fornecedor, da empresa. Então, pessoal, podem ficar tranquilos. Se você é, estava com alguma dúvida acerca deste produto... É, é garantido, eles entregam sim. E o que me deu segurança para poder estar adquirindo esse produto é que ele é aprovado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aprovado pela Anvisa. tá vendo aqui em cima? Ele é aprovado pela Anvisa, tem a numeração. Então, por ser um produto aprovado, onde... É, trouxe também segurança, e eu vi também uma pessoa perguntando como que era a cápsula, a cor da cápsula do Super Slim X, eu deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar para vocês estarem vendo, ele é, ela é transparente, ó. e ela vem, ó. o componente dela é verde, ó. e esse Super Slim X aqui pessoal, ele é muito bom, ele é muito indicado, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre ele, né? que ele de fato ajuda a emagrecer e além de ajudar a emagrecer, ele dá mais disposição, ele é um inibidor de apetite também, quando você toma ele, você não sente fome, você fica saciado, então ele é excelente, tá bom pessoal? E a razão de eu estar também gravando esse vídeo é para poder alertar, você que quer comprar o Super Slim X, tome muito cuidado porque infelizmente já estão falsificando esse produto por ele estar aí sendo bastante procurado, por muitas pessoas estarem falando bem dele, estão aí falsificando e vendendo ele bem mais barato. Esse produto, o Super Slim X, o fornecedor deles, os produtores, eles falam que não é vendido na farmácia, não é vendido no, no Mercado Livre, no, na OLX ou qualquer outro site americano, é, submarino, Shoptime O Super Slim X original Ele só é vendido no próprio site deles Do próprio fornecedor E eu vou deixar o site onde eu adquiri o Super Slim X Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo Se você tem interesse em conhecer, em adquirir Eu oriento você a comprar diretamente no site oficial do fabricante Para não correr nenhum risco e nenhum erro E eles entregam tudo certinho, tá bom pessoal? Como eu falei... Eu adquiri aqui três potes, não sei como que você vai querer fazer o seu tratamento, mas é, fica aí essa recomendação e esse alerta também de você estar tomando cuidado para não estar comprando o falsificado, tá? Compre o original que você vai também ter bons resultados. Então, espero que tenham gostado aí dessa dica, desse vídeo. É, obrigado por poder estar aqui, por permanecer até o final desse vídeo. Curte aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!